Seja Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ah, ai. Menino é bom, viu? Graças senhorita. O <risos> que, que todo mundo acha que espanhol é língua que oh, a gente passagem. fala, velho? Nossa! Que isso velho? <risos> What the fuck? Bora he... Agora tamo aqui no site do GG Drop e bora tirar sorte. Eu vou abrir essa primeira caixa aqui Dash Off the best. 75W. Tá meio carinha, né? Vamos ver. Sensora é uma célula e tente só sorte. Vamos nessa. Do Caramba, e tudo agora esse esqueminha aqui dele? Vamos vender. Vamos tentar as primeiras aqui pra essa sorte. Deixa eu ver se tem mais caixa aqui, vou abrir. Evento Gambit. Galera, dar... Tá durando 49 dias, galera. Gambit mania, vamos ver que parece. dinheiro das caixas que você abrir eu devolvi só com outra forma de pouça. Caramba, a caixa do Hobbit tá 8. E a do Winter tá 500. Apaga a superfície. Agora entendi a que tá 8. Vamos abrir umas caixas aqui. Vamos abrir umas caixinhas top. Achei que aquela ali é a melhor cacho. Vamos dar essa 12 aqui e eu vou te já pensou assim, vem de primeira. Que isso? Mais uma vez. Eu tá? mais uma, né? Esquece de faca. Eu não consigo. Fazer contrato. Hum, tem que três itens. 724, 22, tá? Ah. Era meu, era, era, man, era, man, era man. Olha o Shelly, mano. Não para. Ele me parou, velho. Ah, ah, esse round, mano. Perdi Sim. esse round aí, vai, mano. Deixa comigo, velho. Vou com C4 pra Vai, vai, vai. Não, que? mata os cara, não, mano. Isso, velho. Que isso? Vai ter ninguém A não, viu, Puni, Pode ir com <risos> na mão. Pode ir de C4. <risos> Tá os dois mercados, os dois mercados, dois mercados, dois mercados. Não go go Pode take, estar go go Não, não go tem CT não, é. É os dois mercados, velho, calma, O tag tá É os dois mercados, velho. L. Vai, Nogueira! Boa, Nogueira! Boa, Nogueira! Meu Deus, Deus, o Marcelo é muito... Eu muito Meu Deus, o bicho não morre. Será que vai passar na L? Passar a L. Não! É, aí faltou eu, aí faltou eu, faltou eu, Você ser bem sincero. Eu não acertei um tiro no cara, velho. Eu também não acertei nenhum, velho. Ó, <risos> oh, essa Pela... Não, tira isso, tira isso, ô oh, Drago, tira isso, velho. Não, isso não dá, mano. Isso já é. Ah, velho, que porra é essa, mano? Que isso, cara? Oh, o que isso? O que a boca não deixou? Fazer vlog do camp, guys. Comunitação, TS, não deixou. Ah, oh, oh. se liga, Zouzinho. se liga, se liga. Não, se zinho. liga, se liga. Desculpa. É meio tidado, meio tido. Tido. Não, não, não. Que isso? Velho! É velho. velho! Cadê esses caras do Major? Ah, ah, ah. O cara ainda é foda de KKK, velho. Joel, Joel, Joel, tio, tá não? Nossa, Nossa, não! não, não não, não não! Não, não, não, não, não! Vai se fuder! Eita! Ah, não! não! não! não! Ai, ah, vou o botar TS até aqui, velho. Putz, <risos> <risos> <risos> <risos> oh! o Fábio precisa mover aí. Pode oh. <risos> <risos> <risos> <risos> entrar passa tempo. Eu jogo pra B sozinho lá de novo. Eu vou tentar o chamei, vai se não tiver nada, mano. Mano, eu vou chegar eu vou. smokando na casinha do banco. Banca pra eu gente bom. aqui, Pérez. Só esse. tem uma, vocês podem Tá, banga do sol ATK. Oh, achei que caiu passa meio a Pela CT, cara. Que covarde. <fazos> Nossa! Que isso, Nossa senhora! Que emoção, cara! Que isso, mano? Ah, negou nem!